parece esse daqui que vocês estão vendo que ele mostra as suas coordenadas qual tinha que você tá qual bloco que você tá né assim que seria o mesmo que você está né que vocês podem ver que tá Vou fazer assim você vê aqui ó 93, 7 e 244 aí a chunk Para onde você está olhando qual bioma que você tá Quanto os FPS tá indo. E outras coisas ainda. Só que tem... Você vê aqui, aqui, aqui embaixo. Aparece aqui, ó. Para ajuda. Que é for help. Que para ajuda. Pressione F3Q. E aí, você apertar F3Q. Você vai ver que vai aparecer uma listinha. Aqui, ó. Vocês estão vendo. E tem muitas coisas que falam sobre... como para te ajudar no jogo, né? Eu vou mudar aqui a língua pro português. para Ficar mais fácil de entender pra vocês. Deixa eu achar aqui. Opa, que eu passei. Aqui. Incluído. Na partida. Aí você vê aqui. A primeira é que é o F3A. E por... Ah, que eu tenho aqui de novo. 3C. Pronto, agora foi. Aí aqui, ó. Recarregar as chunks. Se você tá jogando algum jogo, e aí você, aí tinha que aparecer um monstro, já né? que você que não... algum animal, não é exatamente assim, mas alguma coisa do tipo, algum mob, né, em geral, e você quer que ele apareça, mas ele não pode aparecer, né, aí você aperta F3A, que aí faz o reload da... das chunks, né? que recarrega as chunks. Aí, aqui, F3B mostra as caixas de colisão. Então, se você apertar F3B, vai mostrar as caixas de colisão aqui, ó. Consegue ver. Tem algumas coisas, até em você mesmo. Consegue ver. Aí, se você apertar F3 de novo, aí só. Aí aqui, F3C, copiar a posição como comando tp, mantenha as posicionadas para interromper o jogo. Então você aperta F3C, aí copiada para a área de transferência. E aí, você tem que achar onde que é a hora de transferência, né? Que eu não sei, mas depois eu posso ajudar se vocês quiserem Aí F3D, limpar o chat. Eu uso muito isso nos meus, nos meus vídeos, porque antes de começar os vídeos... Eu coloco assim o T, aí barra, barra, rule aí eu coloco pra não mudar o tempo, ficar sempre de dia, e também não mudar, ou, mudar o tempo e nem o, tipo, de noite pra dia, etc. E aí depois eu faço F3D pra limpar o chat pra vocês não verem, né, Você vê que todo sumiu. Ó, sei lá, vou escrever qualquer coisa aqui. Aí aperto F3D e aí some. E aí aqui, ó, percorrer alcance visuais, shift para inverter. Então, ó, F3F. Se você ver, apertar F3F, você vai ver também tá ali. Aí se apertar o Shift. aí que. Você vê que tá, tá diminuindo quantas chunks eu consigo ver, né? O meu alcance visual. Aí agora eu tô aumentando os chunks. Isso ajuda porque você não precisa vir. Apertar o ESC pra vir em opções, depois em controles, ou controles não. Depois em é controles mesmo, não. Não, não, não é controles. peraí que eu vim no, no errado. É opções, aí, é gráficos aqui. Você vem os gráficos, depois vem. Aqui é todo mundo tava tá em inglês, eu sabia, mas agora que mudou aí eu confundi. Desculpa. <risos> mas aí vem aqui, você consegue mudar. Isso não precisa fazer isso. Você apertar F3F. Da F3, aí aqui Aí é um F3G Mostra as bordas das chunks Aí você F3G e mostra aqui Deixa eu dar um F5 aqui Isso Você consegue ver aqui as chunks Aí Deixa eu dar um F3G de novo F3, ok Deve vou, vou apertar o T Mas aqui de novo, mas beleza Aí F3H, das avançadas. O que é F3H? Você aperta F3H, aí quando você vem aqui no... Do que você aperta o E, aí, sei lá, vou pegar uma... É assim? Que chama, é assim mesmo. Não, vou pegar, na verdade, uma picareta. Sei lá, uma de... É uma de madeira mesmo. pegar uma pedra aqui. Peraí que eu esqueci que tava... Em português. Aí eu vou pôr algumas aqui assim. Vai lá então. Tá tudo desse jeito. Aí deixa eu entrar aqui no... Opa. Desculpa. Pera, tá, dei, pega o seu dedinho. Pega o sem querer. Aí eu vou vir aqui assim, ó. E aí quando eu quebro, você vê que a picareta já tá desgastada, né? Mas é por que não tá aparecendo? Ah tá, que agora tá aparecendo. Aqui, ó. Antes <risos> tinha tirado. Eu acho que eu peguei duas vezes sem querer. Aí você que aparece a durabilidade quanto já foi usado. Então eu, eu vou conseguir usar essa picareta, mais mais 58 vezes. Agora eu já usei algumas aí pelo menos, né? Aí mais 53 vezes. Aí você vira que vai indo assim, né? Aí isso aqui é esse outro que tá pra... apareceu aqui. Tem então, é outra coisa que eu vou mostrar. Pera aí, deixa eu. Deixa eu, isso. Nossa, eu vou ver aqui. Isso. Posso devolver isso daqui já. Deixa eu dar aqui um F3D e aí um F3Q de novo. Isso. Ah, eu tava aqui no exercício atravessado e já expliquei. F3I, copiar dados da identidade do bloco para a área de transferência. Aí é mesmo a coisa para a área de transferência que F3I. Aí esses blocos, dados do bloco e tal, deve ser o ID, eu acho, talvez, do bloco. Aí o T, deixa eu tirar esse F3 aqui, tem uma carta de ver assim. Aí F3N, alternar entre o modo do jogo anterior, aí o que? Espectador. Tipo, entre, entre o modo de jogo que você tava com o espectador. Então, você, qual que é mesmo? Que modo F3N. Que modo que muda? <risos> F3N, aí você vê que muda para espectador, depois para pro aplicativo. Aí F3P, pausar durante o segundo plano. Eu não entendi muito F3P como é que funciona, porque tipo, tudo continua funcionando como, como tá, está. Então, eu sei lá. É muito. Não entendi muito algumas coisas dessas. A F3Q é pra mostrar essa lista que a gente tá vendo. A F3T para recarregar os pacotes de recurso, que é esse que você põe aqui assim, os as pacotes de recurso. E aí o último, que é o F3, não, o penúltimo, né, que é o F3 ESC, que é vocês perderam, você perder sem assim, abrir o menu de pausa. Você tem que você suspender, que é assim, e se você apertar F3 ESC, aí ele separa, mas ele continua desse jeito. Aí você aperta o F3 ESC de novo e aí volta. E aí o último de todos que é o F3 F4, que é mudar o modo de jogo, que é isso que eu tava fazendo, F3 F4. Aí você aperta F4 e vai mudando com, a, com o mouse. E aí foi isso. Obrigada por assistir. Se inscrevam, ativem o sininho, deixem o um like e sugestões aí nos comentários. Obrigada, tchau!